A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul está com vagas abertas para as pessoas que pretendem é, prestar o vestibular, ingressar em uma faculdade. A Beatriz Benedetti tem as informações para a gente. O cursinho Adapt aqui da UFMS ainda está com vagas disponíveis para você que quer participar. Lembrando que é um cursinho gratuito para os alunos que têm interesse. Então, hoje eu vou estar conversando com a coordenadora do projeto, a Kaeli, e ela vai estar explicando um pouco mais para a gente sobre como funciona e como faz para você se inscrever. Então, Kaeli, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. E eu queria saber como que funciona esse cursinho aqui na UFMS. Ele funciona nas terças e quintas, das 5h30 até 9 h e 10 da noite, e nos sábados, de 8 às 11, 40, porém, a cada 15 dias nós temos um aulão de 8 da manhã até as 17 horas. Então, esse cursinho é bem intensivo, ele vai é, oferecer todas as matérias disponíveis para que o aluno se prepare para entrar nas universidades, seja pelo Enem ou pelo vestibular. E como é, eu disse, são os próprios alunos que dão as aulas aqui para esse cursinho. Como que funciona esse processo e de onde surgiu essa ideia do projeto? A ideia do projeto ela é antiga, a gente só copiou de outras universidades. Desde muitas décadas, as universidades elas promovem, através de seus próprios universitários, cursinhos pré-vestibulares. A gente resolveu implantar aqui em 2018, é o único campus fora de Campo Grande que oferece esse cursinho presencial. E, assim, os alunos têm muita vontade de colaborar na contraparte social deles. Né? Eles tiveram, muitas vezes, entraram aqui em outros cursinhos populares, então, a maioria faz de uma forma voluntariada, mas nós temos bolsas também para os universitários que dão aulas, só que são menos bolsas, a gente tem 25 professores e eles, na maioria, são voluntários. E quantas vagas ainda estão disponíveis? No momento, a gente tem cerca de 100 vagas, então, se você quer que seu filho, sua filha, ou você, já um adulto, tenha essa oportunidade de fazer um cursinho bom, de qualidade, gratuito, corre, se inscreve logo porque a gente tem até os últimos dias de abril para homologar todas as inscrições e aproximadamente 100 vagas né, para a cidade de Três Lagoas, eu não acho muito. Mas é o que a gente pode oferecer até o momento. E os alunos que têm interesse em fazer o cursinho, eles precisam dar algum investimento? Nós temos uma taxa única de R$ 120,00 que serve para o ano todo. Então, ao ano todo, o cursinho vai até o final de novembro ou a primeira semana de dezembro, a gente ainda não definiu, você só vai pagar uma taxa única de R$ 120,00. Então, isso aí é praticamente é, uma bagatela, né? a gente fala. E para quem se interessou, como que faz a inscrição? Como que é esse processo seletivo? Você pode se inscrever pelo link anterior, que vocês até fizeram a primeira reportagem. O link ainda está valendo, mas agora, essas novas inscrições, nós preferimos que o aluno se inscreva pelo e-mail institucional meu, que sou a coordenadora, kl.virginia.ufms.br k a e l l -y. Virginia. Certinho, Kelly. Muito obrigada, então, por estar novamente aqui falando para a gente sobre esse cursinho. Então, é isso. Se você tem interesse, ainda dá tempo de se inscrever, são algumas vagas disponíveis. É só mandar pelo e-mail ou, então, acessar o link anterior e fazer a sua inscrição no cursinho da UFMS. Eu volto ao estúdio.